Olá! Hoje eu estou aqui por dois motivos. Primeiro, para agradecer a professora Amabile Ciampa, que abriu meu mercado internacional em Portugal com a compra do Desafio 15 Dias Como Produzir o seu Curso Online. E segundo, para te convidar para entrar para esta próxima turma junto com a professora Amabile para produzir o seu curso online. Então eu vou te ensinar passo a passo como gravar o seu curso por essa plataforma aqui StreamYard, que é muito simples. Você vai ver que é a mais simples do meu mercado com o meu método, tá bom? Porque é o primeiro treinamento que te ensina a gravar o seu curso online por esta plataforma e depois também para você dar os primeiros passos no seu canal no YouTube. E vários bônus, enfim, né? E todo o suporte comigo nestes 15 dias. Depois você pode entrar no meu canal no YouTube, Profa Renata Correia Empreender no Digital, para ver a produção dos meus alunos e mais informações sobre este treinamento incrível, você tem em Renata Correia Digital. .com.br. Então, se você é professora, assim como eu, ou especialista em alguma área, se inscreva nesta próxima turma que vai ser totalmente personalizada e com a mentoria comigo, tá certo? Te vejo lá e rumo ao empreendedorismo digital.